Então quando eu comecei a, tra a, a trabalhar com, com outra pessoa, que foi a, a minha amiga Natasha Salgueiro, nós estávamos a trabalhar numa badia uh, que se chamava na altura, quando o reserva Bata porta. muito muito geral do que queria com a banda desenhada. Eu sou fã do, do trabalho da Natasha e um, por isso é que eu quis que ela trabalhasse queria trabalhar com ela na, na banda desenhada e eu vou-vos mostrar e que naquel, isto é o que não se deve fazer coitada da Natasha quando trabalhou comigo nesta altura uh, isto foi como nós começámos. Eu na altura Estava a pensar na banda desenhada como um autêntico livro. E então até lhe dizia como fazer a capa, como fazer a ilustração para o índice... Eu vou mostrar só para vocês verem. Eu fazia as coisas assim, depois dava-lhe cópias. Ou eu ficava com as cópias e dava originais, não faço ideia, porque o que eu tenho aqui são cópias. E dizia-lhe como é que queria que fosse a ilustração do primeiro, da capa do primeiro capítulo, da capa do segundo capítulo, capa do terceiro capítulo, isto antes sequer de lhe dar o uh, guião para, para os capítulos, impressionante. É? E aqui, por exemplo, tem uh, instruções para a ilustração do índice, que já vos vou mostrar que ela fez. Só para terem uma ideia, este é a é, um belíssimo desenho da Natasha, passado a não é? E eu depois consegui estragá-lo assim, desta maneira. Ok, eu não posso dizer que os estraguei, porque isto foram os primórdios de, da minha pintura digital e vocês se acreditam ou não, isto foi pintado em coral, draw e ainda nem sequer sabia o que era photoshop. Não sei se já, já devia existir, mas eu não sabia o que era photoshop. E as letras, como é muito fácil de reparar, foram postas no Word, sim. Eu fazia a balonagem no Word, Ai, outros tempos, <risos> naquela altura não percebia nada daquilo. Mas pronto, até não ficaram muito mal. A pintura em si até não ficou muito mal para quem não tinha absolutamente treino nenhum. E então, os um, além de eu escrever como, como fazer a ilustração do, do índice, isto era o que eu lhe entregava para fazer as páginas da de onda desenhada e na Natasha, porque simplesmente tinha layout já. Estou impressionada. Eu não me lembrava de fazer layout estão cedo. Isto um, é o capítulo 1, página 4. E dizia simplesmente um bairro sossegado com casas dos dois lados da estrada, largos passeios e grandes árvores a dar em sombra. Tudo parece calmo. Mais ou menos assim. E, dizia, e desenhava ali um bocadinho como é que era suposto ser. E depois dizia por menor. Quadrado de terra a rodear as árvores. Que interessante. Como se isso tivesse falta para alguma coisa. E depois, então, no segundo disto, vê-se os pés e pernas de alguém a correr com ténis e que as calças já rotas. Vê-se um cão baboso a correr atrás. Igualmente. Pormenores absolutamente desinteressantes. Uh, e depois diz, nota, fazer aqueles traços do lado das pernas para dar a sensação de correr. E eu faço. Não sei o que é que dizia eu, eu faço, mas... A lá da Natasha tinha que adorar estas coisas. Uh, no terceiro diz, vê-se o pé a numa pedra da calçada. Uh, e no quarto diz, o cão a saltar, com baba a sair da boca e a parecer muito animado. E... smiley face? <risos> e no que diz, uma árvore grande, e os pássaros todos a voarem de lá para fora, como se fossem afugentados por algo. E depois aqui em baixo tem uma layout mais um, bem explicada de como ficaria a página. E a dizer... A dizer quantos espaço é que ela ocupa na página? Diz, a primeira... O, o primeiro... painel ocupa um terço da fora na vertical. O segundo ocupa um terço da folha na horizontal. O terceiro é, o menor, é menor que o quarto em largura. E o quinto é o dobro do tamanho do terceiro e o quarto em altura. Meu Deus. Detalhes que não fazem falta nenhuma. E eu vou só mostrar como é que ficou a página. Nesta altura em que eu não sabia nada do que estava a fazer, isto foi a primeira tentativa para fazer. Um, então, a banda desenhada. E... Uh, texto colocado no Word, colenagem feita no Word e pronto, o desenho está assim, eu não, eu não fazia só nada digitalmente em termos de pintura na altura, porque não tinha jeito nenhum, como vocês viram e hum, já estava de muita baixa qualidade. Bem, como estão a ver, horrível, o texto está... em termos de proporção, está bom, mas o tipo de letra é horrível, Bah, um bocado para o mal, não é? E depois e veio de sonoros e tudo, não é? Simplesmente diz, uma cidade qualquer, perto de São Francisco e USA. Um dia como todos os outros, som de correr, como se as pessoas não percebessem que tap tap tap é o som dos passos. Uh, e maldita sorte A tapar a rocha, não sei porque é, que é para não perceberem que ela está a tropeçar. E arf, arf, arf. Ih, ao menos não pus som do, do cão arfar. Ar. E ah ok, sem comentários. Mas eu pelos vistos continuei com o estilo da primeira tentativa pelo menos durante uns tempos, porque se vocês virem aqui, a segunda página está igualmente da mesma maneira. A preto e tudo. Apreto. Apreto. Aquela banda desenhada um, que eu fiz com a Natasha, fomos depois publicando em inglês online. Foi o nosso o primeiro webcomic. O primeiro webcomic do Dream Geyser Studios, que foi um que nós uh, criámos para identificar os trabalhos que fazíamos uh, em conjunto e depois também alguns projetos em separado. E esta PDA, uh, que agora se chama Que Sorte Minha, agora é conhecida por Que Sorte Minha, na altura em inglês era conhecida por Just My Luck, foi uh, a que até durou mais o projeto de Dream Desert Studios, foi até, eu até à página 50 e qualquer coisa, 50 e muitos, um, mas depois, tanto eu e a Natasha estávamos um pouco cansadas uh, de trabalhar em BD isto porque depois de começarmos a fazer uh, esta BDA uh, quando as abate à porta uh, nós uh, assim que ganhámos um pouco de confiança no que estávamos a fazer e começámos a trabalhar em outras bandas desenhadas à parte. Ela começou a trabalhar em uma ou duas, se não estou em erro, e eu estava a acumular um, três ou quatro, além do, além do quando o azar bate à porta. E eu no, quando, nesta altura em que nós estávamos a publicar online eu não só fazia os guiões uh, para o quando o azar bate à porta, como também fazia a balonagem e a pintura digital, porque depois a partir de uma certa altura comecei a fazer um pouco de pintura digital. Nessa altura depois, depois descobri o Photoshop e, e comecei a testar a minha pintura digital e ainda por cima tinha que trabalhar no, no site do Dream Geyser Studios. Foi nessa altura que comecei também a fazer a criação de sites. E foi a primeira vez e até correu bastante bem. Fui aprendendo muita coisa assim como fui aprendendo muita coisa do Photoshop um, e também fui aprendendo um pouco sobre Guião e sobre o pensar, antes de começar a fazer as coisas. Porque hum, o Quando o Zé Bata Porta foi uma daquelas bandas desenhadas que eu hum, conseguia escrever. Sabia como queria começar, sabia certas situações que queria que acontecessem, mas não fazia ideia onde é que aquilo ia. E hum, isso também foi o que levou a que não a bandas desenhada acabasse por não ir muito longe. Um, nesse, nesse formato do webcomic, nessa primeira vez. Um, e é tanto o Quando usava Bata à Porta, como todos os outros projetos em que eu entrei na altura, que foi o Destino, o, um, o Yin Yang, que na altura tinha outro nome, Each and Their Choices, e o Destino também tinha outro nome, Avoiding Destiny, e o Alma, que eram as três, as três bandas desenhadas que eu estava a fazer ao mesmo tempo. Eu, até enquanto trabalhava, isto isto eu estou a falar, e nas alturas já trabalhava, e, um, e fazia isso tudo à parte, e queria publicar uma página de cada uma banda desenhada por semana, e era absolutamente impossível. pois chegou a uma altura em que não dava, e eu não queria desistir de nenhum dos projetos, e um, acabei por ter que desistir aos bocadinhos. Foi sendo um ou outro e, por fim, ficámos só com o quando usar bate à porta. E mesmo no fim, depois, teve, esse também teve... Tivemos que fazer uma pausa. Era, era demais. E, mas nessa altura eu aprendi bastante sobre hum, o planear antes de começar a fazer uma banda de manhã. Tem que saber hum, o que é que queremos fazer com ela e hum, ter mais ou menos um, um plano do de quantos capítulos terá e do que queremos que aconteça mais ou menos em cada capítulo não tem que seguir aquele plano à risca mas temos que saber mais ou menos onde é que onde é que aquilo vai ter e não fazer, cometer o erro que eu cometi de começar a ter uma ideia do início e depois deixar de andar as coisas não se podem deixar de andar há certos webcomics que comédia, que podem se deixar andar, que não tenham que ter uma história. Mas as, as que eu queria contar não fazia sentido que não tivessem história e tinham que ter pés e cabeça. E, a partir de certa altura, deixou de ter pés e cabeça. Eu já não sabia muito bem o que é que estava a fazer ali. Isso que eu aprendi na banda desenhada serviu também para outros, outras situações, como uma escrita de romances. Porque é, a situação é a mesma, por isso é que eu nunca começo qualquer história sem saber onde começa e o fim. Eu tenho que saber o fim da história antes de começar a escrevê-la. Posso não saber quase nada do meio, mas o início e o fim tenho que saber. Ou, aliás, tenho que saber um ponto de partida, nem sequer tem que ser o início, porque o início posso mudá-lo, depois poder me dar ideias e, e decidir que afinal. E até posso mudar o fim, é, o, o sentido do fim no final. Mas eu tenho que saber em que ponto acaba. Começar uma coisa sem saber onde é que ela acaba, para mim, não funciona. E na banda desenhada ainda mais porque é muito fácil, quando eu estou a escrever para mim, a banda desenhada trabalhar comigo sozinha, sem, estar, sem ter um, uma pessoa que vá desenhar a banda desenhada. É, é muito fácil perder-me e começar a desenhar coisas que são giras, ou que eu queria desenhar, ou que eu acho que ficavam engraçadas e que seria interessante experimentar e depois perder-me na história e acaba por depois a vontade de também se perder um pouco. Mas por um lado foi, foi, foi bom porque esse afastamento, do... neste caso as bandas tinham já, já todas publicadas online, esse afastamento deixou-me pensar e deixou-me reorganizar os meus projetos e permitiu-me voltar à, à escrita de, de romances. Que agora é o que eu, é o que eu mais faço. Uh, mas tenho muita pena de não ter seguido em frente com nenhum dos, dos projetos. De qualquer, de qualquer forma. Eu vou-vos mostrar depois, mais ou menos na altura final, como já estava uh, a escrita do, dos guiões, que já estava bastante diferente. Se virem aqui. eu Nesta altura nós escrevíamos os webcomics, era mais para um público... E, uh, e por isso eu já escrevia em inglês, para mim, não fazia diferença, para a Natasha o, o a bem -a que nós estamos a fazer juntas, não, mas uh, para, para as minhas eu fazia em inglês, por exemplo aqui tem uh, página 33, e, e tem primeiro diálogo, se repararem, <risos> engraçado, primeiro diálogo e depois a dizer o que acontecia no painel, então a primeiro diz ok, uh, Another contestant calls out for them. It's Kenishi. Ohio Kenishi, on K greets. Ohio uh, Rie says as well. Uh, claro, os nomes esquisitos. <risos> Senão não pararem de estar uh, passado no Japão. É assim, neste caso, uh, neste primeiro painel, não tem uh, pormenor nenhum a dizer o que é que eles fazem exatamente. E isso está mal, claro. Mas já é tal situação, estava a escrever para mim, é isto que eu digo, isto não, não ainda estava a aprender, ainda estava muito verde. E se virem, aqui não tem layouts. Eu não sei se na altura fazia as layouts, à parte ou não, já não me recordo. Um, mas aqui no, no próprio guião não tem as layouts. Nesta altura ainda uh, faltava muita descrição, como deve ser. Eu estava mesmo a escrever para mim, que é bastante mal. Uh, eu vou só mostrar a, a página, é capaz de ser engraçado para verem. Eu espero que não dê brilho. Um, ainda estava a usar Ainda usava o papel vegetal naquela altura e eu acho que só usava uma caneta ainda nesta altura também para fazer a arte final, muito provavelmente. Também me a entender que sim. Um, mas o meu só estavam um bocadinho diferente. Gosto mais desenho mais mais, mais sabe. E um, este é o, é o tal que eu estava a falar, o Which and their choices. Que agora é conhecido por vermelho sangue. Um, e neste aqui, por exemplo, diz... Ouch! Shinobu is hit by a ball. Depois no segundo diz... Gah! Arashi is hit by another. Um, Estão a ver? A descrição é muito, muito, muito simples. Não tem... Hum, nada de... Excepcional. Em termos de descrição. Só para vocês verem como é que ficou a página. Ficou assim. Também é a tal situação. Eu naquela altura... E hoje ainda faço muito isso, eu focava muito nas personagens e nas suas reações e nas no... reações corporais e, um, e faciais e eu não me preocupava absolutamente nada com o fundo. Mas isso nota-se mais aqui nesta, nesta banda desenhada que é o Witch and Their Choices, porque, porque o Each and Their Choices foi uma banda desenhada que eu, se não estou em erro, comecei, assim como o Azar bate à porta, o foi and Their Choices foi um dos que durou, uma das bandas desenhadas que durou mais tempo e eu estava mais focada. Era no desenho das personagens e pouco mais. Uh, mas se repararem, o engraçado é que eu aqui já deixava o espaço para os textos. Uh, até fazia os balãozinhos em certas alturas. Uh, mas ficou preguicite. Em vez de desenhar as personagens, desenhava os chibis ali à volta do balãozinho. Quando eles estavam a gritar tudozinho nisso. Não? Uh, que por acaso até uma coisa muito engraçada. Ficava bastante giro. Pois, era diferente, era uma coisa diferente na altura. Por fim, depois de uma pausa muito alargada, eu e Natasha, decidimos tentar publicar a banda desenhada, que agora se chamava Cusauta Minha, num jornal. A nossa ideia era refazer a história completa, e tínhamos decidido que não estava a funcionar da maneira que estava, e então fomos ao Barcelos Polar, que foi o jornal que aceitou publicar a banda desenhada, Uh, duas páginas por semana e para isto nesta altura eu já tinha um plano traçado mais ou menos um, e a data desenhada acabou por uh, uh, ser publicada durante um ano e qualquer coisa 180 páginas ou quase e a coisa correu bem foi correndo não é? uh, e ainda já tínhamos que uh, correr as duas Uh, havia alturas em que era muito bom, havia alturas em que se ia tirar o barra à parede, uh, mas uh, foi uma experiência que eu não trocava por nada. Eu tenho o guião todo em... Até cheguei, isto para comemorar, <risos> uma edição comemorativa, eu cheguei mesmo a imprimir o guião do Que Sorta Minha em livro. Isto só, só eu tenho uma cópia. Até que tenho que, tenho, até tenho que arranjar um para a Natasha, mas neste momento só eu é que tenho uma cópia. Eu aqui na, na publicação não tenho o, o layout, mas eu fazia os layouts. No início não. Coitada da Natasha, mais uma vez. Uh, mas depois, apesar de ter de uma certa altura, comecei a fazer o layout, porque a Natasha uh, um, me dizia que não... Ou seja, eu uma... via as coisas de uma certa maneira e... Um... E depois, quando a Natasha me entregava as coisas, aquilo não estava... Ou seja, não havia a comunicação como devia de ser, talvez. Porque estávamos as duas uh, muito pressionadas pelo tempo, não é? Uh, tínhamos que entregar duas páginas por, uh, por semana e, tínhamos outro... e não era um trabalho o tempo inteiro. E um... tinha... eu tinha que fazer o guião, a Natasha tinha que... que fazer o desenho e a arte final e eu depois tinha que colorir porque isto foi uma banda desenhada completamente colorida fazer a balonagem e depois entregar aquilo era bastante extenuante ex ex um, e eu a partir de uma certa altura comecei a fazer layout e eu só para vocês verem mais ou menos como é que era isto não não é nenhuma das páginas que eu tenho aqui para mostrar mas era mais ou menos assim quando entregava depois a partir de uma certa altura uh, aqui o número da página uh, o quadro 1 a descrição do que se ia passar e os diálogos e quem os dizia descrição, diálogos e ou... Ou qualquer legenda que tivesse. E depois aqui de lado punha a layout, como deveria ficar. E caso ela tivesse alguma dúvida depois nós, nós falávamos sobre isso. Mas eu acho que na altura funcionou bem assim. Quando eu comecei a fazer os layouts, acho que foi uma boa, uma boa escolha. Esta é a página 99. Aqui está como 99, mas quando ela foi publicada, foi publicada como 100. Eu acho que depois reorganizei as coisas um bocadinho. Eu já vos mostrando depois a, a página. Um, tem quadro 1. Um. Rui está no escritório do pai, surpreso. O pai está de pé, virado para a janela e costas para o Rui. A legenda era 40 minutos depois. E o diálogo era Rui, o que é que está, o que é que está a querer dizer com isso, pai? E depois o Patrick diz, eu, eu fiz o que tinha de ser feito. E para ir fora. Os, dia os, os diálogos, se vocês repararem estavam todos em caps lock isto porquê? porque quando eu ia passar uh, os textos para o photoshop para fazer a balonagem era imensamente mais fácil por ter o diálogo já em, em caps lock porque assim não tinha que depois estar a modificá-lo era só vir aqui copiar e colar no, no photoshop e já ficava direitinho como eu queria porque o diálogo em banda desenhada fica sempre melhor se tiverem ou seja, as letras grandes. E agora vou-vos mostrar então a página, era esta aqui. Eu espero que não dê reflexo. Era esta que estávamos a falar e como podem ver estão as dois personagens, os 40 minutos depois e depois está aqui o texto. E um... é pena que não tenha a layout ali para vos mostrar que está, que está como eu tinha pedido. Esta banda desenhada foi, eu acho que. Eu falo por mim, não é, mas uh, acho que na precha dirá o mesmo. Um, foi uh, uma experiência muito enriquecedora. E, um, só tem, uh, a gente só guarda os meus momentos, embora na altura um, fosse bastante estressante e tivéssemos que andar a correr muito para, para conseguir fazer as coisas a tempo. Isto estávamos a est na, ou estávamos a estudar ou estávamos a trabalhar. No geral, eu estou bastante orgulhosa. É um trabalho que... Um, tem, tem os seus defeitos, claro, mas uh, no geral acho que está, está um trabalho muito, muito, muito bom. E só tenho pena que não tenha sido publicado em livro, mas só por curiosidade. E eu imprimi, mais uma vez, um livro só para mim. Uh, não, só para mim, não, que neste caso não, que a na Natasha tem uma, um. Só existem dois! <risos> dois disto de, de uh, no mundo, para já. E. É, em toda a sua glória, a banda desenhada em toda a sua glória, eu vou só gostar para vocês verem hum. isto tudo deu-me muito um trabalhinho a publicar e eu infelizmente percebo tanto de, de publicação que até cortava as letras e tudo deixa-me pôr mais para trás que agora é para não me aqui a mostrar coisas que não devia <risos> então Uh, essa, eu, eu cada passo estou a voltar aqui para ler isto porque é mesmo, é mesmo muito bom recordar. Uh, e isto é uma trabalheira desgraçada, tanto a mim como a Natasha. Mas acho que opa, valeu a pena. É. Oh, Já não o Jason e toda a sua glória. Hum? <risos> Mas pronto, eu me completamente nesta conversa, não é? Isto já nem sequer é tanto uma conversa sobre a escrita, hein? portanto não é tanto de papel e lápis, como também mistura com asas da mente. Um, por isso eu depois vou fazer um outro vídeo mesmo focado no, no guião, Acho mais... É, que não seja assim tanto frente a frente, mas mais a mostrarmos mesmo o guião em si e como escrever. Um, dicas... Para se começar a escrever. Eu não sou profissional, vocês sabem muito bem disso, mas acho que ao longo do tempo fui aprendendo umas coisas que podem ser interessantes. E é assim, eu fui aprendendo tudo como autodidata, posso estar a fazer muita coisa mal. Provavelmente estou a fazer muita coisa mal. Mas para mim funciona e eu já tenho trabalhado com outras pessoas e acho que, acho que está a funcionar. Portanto. Acho que pelo menos umas dicas para, para, para iniciar, acho que seria que, que servirão. Tenho muita pena de não ter seguido tanto com a banda desenhada. Eu hoje só faço banda desenhada muito esporadicamente. Normalmente para o 24 Hour Comics, que é um evento anual. E já agora, este ano vai ser no primeiro sábado de outubro, acho eu. o Procurem 24 Hour Comics, orar E pronto, já só tenho feito banda desenhada praticamente... No 24-Hour Comics. Um, tenho feito muito pouca coisa fora do 24-Hour Comics. Tenho escrito guiões. É verdade. Escrevi bastantes guiões de banda desenhada. Um, tenho muita banda desenhada que está ali. À espera que eu a faça. Mas desenhar banda desenhada... Infelizmente não. Tenho-me dedicado mais aos romances. E, uh, e muito pouca à banda desenhada. Mas é que me digo. O guião da banda desenhada tem escrito. <risos> Falta é... É desenhar. Uh, eu espero que não tenha sido muito, muito chata neste vídeo, espero que vocês voltem para o próximo vídeo em que eu vou tentar falar um bocadinho mais de como escrever mesmo um guião uh, e como passar a mensagem que querem para quem vai ler, quer sejam vocês, quer seja um desenhador se completamente diferente. O guião tem que ter as mesmas funções, quer seja para vocês, quer não, tem que ter os mesmos dados. E hum, eu vou tentar ser mais. ter esse vídeo brevemente online. Uh, espero que tenham gostado, espero não ter sido muito aborrecida e espero que estejam cá para uma próxima vez. Uh, Digam-me o que é que querem saber, tá bem? E que para eu, assim, já ter umas ideias sobre o que, o que pôr no vídeo. Até à próxima!